Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam muito bem. Bem-vindos novamente ao canal. Obrigado por estarem assistindo esse vídeo. Vamos direto para o vídeo Sem relação. Bom, vamos falar sobre gesso novamente, certo? E para isso eu estou aqui com o Profeta do Gesso. Eu tenho várias perguntas para fazer para ele. Profeta do Gesso, você vai saber quem é daqui a pouco. Ele trabalhou dentro do polo gesseiro no Maranhão por 7 anos. Desde criança ele está nesse negócio. Então ele tem muito conhecimento na área. Eu tenho várias perguntas e vamos ver se ele, aí eu estou desafiando ele a responder essas perguntas para esclarecer para vocês, beleza? Outra coisa que eu quero falar é que esse vídeo será dividido em quatro partes, para ele não ficar muito longo. Então, por favor, se inscreva no canal e para você poder acompanhar as quatro partes do, do vídeo, ok? Se você gostou do vídeo, lembre-se de dar um joinha. E se você achar que é interessante, compartilhe com algum amigo seu, a respeito do gesso, porque nós temos que espalhar a palavra daquilo que é novo, que é melhor, que é mais barato para você, que é mais rápido para você e que é mais confortável para você. Beleza? Então vamos lá, chega em enrolação. Pergunta, pergunta número 1. Um. O profeta do gesso está aqui na minha frente. Vou te perguntar: como é feita a extração do gesso? Desde lá da, da jazida de gesso, quando explode o gesso com a dinamite, até ele transformar em pó. Fala pessoal, beleza? Eu estou aqui hoje juntamente com meu amigo Yuri para trazer algumas informações para vocês de como é feito a, o processo de fabricação do gesso. Eu trabalhei no gesso durante sete anos, então eu tenho algumas informações que a gente vai estar hoje aqui compartilhando com vocês. O gesso é um minério, né? então é extraído a pedra do gesso, entendeu? é trazido do minério até a fábrica, na fábrica ele é repriturado novamente, depois de repriturado ele é triturado novamente para que possa sair o um pó. Depois do pó, há um processo de calcinação. E é durante o processo de calcinação que você determina o tipo de gesso que você quer. Se é o gesso lento, se é o gesso rápido ou o gesso intermediário, como alguns compradores também costumam comprar. Ah, qual é o gesso intermediário? Ele não é tão lento, mas também ele não é tão rápido. Ele fica ali meio termo, entendeu? E é isso. Então, pessoal, acho que vocês perceberam que o Profeta do Gesso está usando uma máscara, né? Mas por que isso daí? Eu pedi para ele usar essa máscara porque, assim, o cara tem muito conhecimento na área e a gente vai montar aqui uma coisa que vai vender bloco de gesso, fabricar bloco de gesso, etc. E tal. E eu não quero ninguém sequestrando o meu, o meu gerente aqui principal, entendeu? Então, por isso que eu pedi para ele usar essa máscara e espero que você compreenda o negócio, tá? Agora é o seguinte, profeta do gesso, fala aí para mim, cara. Você estava falando do processo de calcinação. Explica melhor isso, por favor. É, então, Yuri, o processo de calcinação, o gesso é torrado. É um foro na qual é colocado ali aquele pó de gesso né, que foi extraído do minério. E ali ele é praticamente cozido. E existem três processos. Durante é, o cozimento do gesso, ele pode se tornar um gesso rápido. Né, que é o gesso usado para fazer molduras, para fazer placa, para fazer blocos e etc. E ele existe o segundo ponto, que é formado, chamado de gesso lento, né, ou gesso de revestimento. E existe também o terceiro ponto, que ele volta novamente a ser um gesso rápido, porém um gesso não com tanta qualidade. Ele fica um gesso meio arisco, pode dar problema durante a fabricação de outros materiais que é, vão sair daquele gesso, entendeu? Como placas, como drywall e assim sucessivamente. Existe um quarto ponto que já, aí, aí também já não é tão vantajoso para o dono da fábrica, né? que ele pode queimar. Quando o gesso queima, ele fica como se fosse uma larva, uma larva fervente. Se você tirar ele do forno durante um ou dois meses, ele pode até derreter as chapas, né? que é por onde ele vai passar. Ele derrete chapas, ele vai empenar rolamentos. Por quê? Porque ele passou do ponto e, como nós já ouvimos no começo, ele é um minério. Né? Ele é um minério extraído da rocha, e a rocha quente, ela se torna lava. Como é feita a calcinação? A calcinação do gesso é praticamente um fogo, né, cheio de gesso e lenha. Tome lenha embaixo e tome fogo. O especialista ou profissional no gesso é que vai dar o tempo de, de, de cozinhamento daquele gesso, sabe? Para saber se ele está ele tá lento, se ele está rápido, ou se até se ele queimou, né? Quando ele queimar já não vai precisar haver tanta necessidade Porque não vai nem conseguir tirar o gesso lá de dentro para fazer o teste né? Mas o primeiro processo é o rápido O rápido o gesso rápido ele é um gesso liga né? Vocês não vão compreender muito a respeito disso Porque você teria que ver e tocar Mas o especialista do gesso, quando ele pega o gesso para saber que está rápido Ele é um gesso liga é, Ele vai fazer o teste na mão, entendeu? com um pouco de água Quando o cara é bom ele já conhece pela cor Que o minério sai de dentro do forno já o gesso lento, Yuri, ele é um gesso mais fino. Ou seja, por ele passar mais tempo no forno, é, aquele minério ele vai cozinhar um pouco mais, entendeu? Ele vai passar um pouco mais do ponto e ele vai ficar um minério mais macio, mais fofo. Isso vai fazer que quando ele for é, repriturado novamente, quando ele sai do forno, ele vai com uma máquina chamada moinho, entendeu? Aí ele vai novamente repriturado, onde ele vai... É, passar por um processo de regrituração e vai sair o pó mais fino do que o que ele era antes de entrar no forno. Então, quando a pedra do gesso, o minério do gesso lento, é colocado nesse moinho, ou seja, por ele já ter cozinhado um pouco mais, vai sair um gesso um pouco mais frágil. Mas também vai atender aí os pedidos do, do, do, do cliente. Né? Então, professor do gesso, você que trabalhou na indústria do gesso aí por uma década, né, vamos dizer assim, é, fala pra gente, cara, se o bloco de gesso é bom mesmo e por quê? Isso daí que eu acho que é uma das coisas mais, que mais tem pergunta aqui no canal. Olha, Yuri, é assim, vamos fazer uma comparação. É, eu já fabriquei bloco de gesso, é, já construí uma casa de gesso e também já morei dentro de uma casa de gesso. Primeiramente, por que, que o bloco de gesso é confiável? Primeiramente, porque ele é minério, é tirado da rocha. Ele seca por si próprio, apenas adicionando água, sem falar que ele já era uma rocha totalmente difícil de você extrair, né, minério. E quando é adicionado água nele, ele volta novamente a ser essa rocha. Aí quebra até o tabu de muitas pessoas, né. Ele vai dizer, talvez, ah, mas se eu jogar água no gesso, ele vai derreter. Isso é impossível de acontecer. Por quê? Porque o gesso ele já saiu de dentro da água. A água foi a química que fez ele secar. Entendeu? Porque a resistência? Ah, mas vai chover e a casa vai cair. Não vai cair. Porque o gesso já tem água nele. Entendeu? Quebra o tabu de muitas pessoas de achar que o gesso é frágil. Então, o gesso ele é resistente nesses requisitos. Primeiro, é um minério que tem a sua própria secura, sem precisar. Né, de fogo, sem precisar botar no sol, quando ele sai da fogo, ele já sai seco por si próprio já é uma vantagem o bloco de gesso, ele é resistente entendeu? seja no sol, seja na chuva seja no sereno ou seja no fogo entendeu? o bloco de gesso, ele não queima cara. ele não pega fogo entendeu? já o bloco de cerâmica é comprovado que ele queima também ele estoura o bloco de gesso, ele não história entendeu? Essa é a vantagem, uma das maiores vantagens que ele tem, né? Para a pessoa que quer uma casa com mais segurança, para a pessoa que quer uma casa com algumas vantagens, além do que ela teria na construção o um bloco de cerâmica. Sem falar também, Yuri, do conforto térmico, do conforto acústico, entendeu? Porque o gesso, entendeu? Ele vai controlar o ambiente da sua casa, né? Ele não, não deixa ultrapassar os raios solares, entendeu? Para dentro da sua casa. Diferentemente do bloco de cerâmica, né? que os raios entram ultrapassa ultrapassam para dentro do seu lar e você vai ter que abrir janelas, você vai ter que abrir portas para você se livrar daquele calor, né? ou seja, daquele tempo abafado. Já o bloco de gesso, ele mantém o seu ambiente. Ele tem essa vantagem nele, que ele mantém o seu ambiente independentemente do clima, no qual você mora, na região que você mora, ou da sua cidade. Né? Se o tempo está quente, lá dentro está frio. Se lá dentro está frio, ele absorve a umidade e evapora para fora, juntamente com os raios solares. Ele tem algumas vantagens também a respeito da, da estabilidade. Né? Porque o, o bloco de cerâmica, não desfazendo do bloco, né? que é um bloco bom também, mas trazendo algo novo para o pessoal conhecer no mercado de trabalho. O bloco de cerâmica ele tem uma certa fragilidade para estourar, seja com calor de fogo, né, ou seja, com água, independentemente do tanto do tempo que ele passe ali absorvendo aquela água. Já o bloco de gesso, né, o pessoal acha que por ele tanto absorver aquela umidade da terra, ele vai estourar. Não, não é que ele vai estourar. Ele vai mostrar uma defesa, ou seja, ele vai mudar de cor. Você não vai encontrar isso em um bloco de cerâmica, você não vai encontrar isso em um bloco de concreto, você só vai encontrar isso em um gesso. Aí talvez você me pergunte, mas por que ele tem essa finalidade? É da natureza. Foi criação diretamente do Criador, entendeu? Ele já tem essa finalidade desde na... de quando ele é o minério. Quando ele é o minério, ele já tem essa finalidade de filtrar e de manter o ambiente. A única coisa que ele fez foi conservar, mesmo extraído e transformado se no gesso até virar rocha novamente. O profeta do gesso, você falou que uma coisa muito curiosa, que o que endurece o gesso é a água. Cara, explica isso para gente, por favor, mas você só verá essa resposta na parte 2 desse vídeo. Então, fique ligado e até a parte 2.